Se você deseja criar uma loja online através do dropshipping a partir desse ano, esse vídeo é para você. Eu separei algumas métricas, algumas estatísticas importantíssimas sobre esse mercado. Se você considera, se você considera ser independente nos próximos anos, atuando nesse nicho, nesse mercado, esse vídeo é para você. E eu espero que você não pule esse vídeo, que eu assista até o final. Então, vamos lá! Mas antes da gente começar, eu quero indicar para você, para você que chegou agora aqui no canal, que eu fiz um vídeo, o um vídeo a semana passada, sobre se, se ainda vale a pena você ingressar nesse mercado é, em 2021, nesse ano que a gente está. Se você quiser, quiser ver dar uma olhada nesse vídeo, vou deixar um card aqui em cima. Então vamos para o vídeo sobre as principais estatísticas que você deve saber antes de entrar para o mundo do dropshipping. Vamos lá. Então vamos lá. Segundo pesquisas, esse mercado valerá até 2027 cerca de 6,2 trilhões de dólares, cerca de 30, de 30 a 35 milhões 35 trilhões de reais. É um mercado, é muito dinheiro, é muito dinheiro o um mercado em expansão. Segundo ainda essa pesquisa, esse mercado está crescendo cerca de 7,9% a ano. Se você quer saber ali quanto quanto que dá é, em, em reais, você só pegar o valor, né, dessa pesquisa, 6,2 trilhões de dólares vezes 0,8%, e daí você vai ter um percentual ali do valor que esse mercado gera anualmente. Mas daí você me pergunta, o que que eu o que que o que que eu o que que eu tenho a ver, né, com esse número? Se você, se você comercializa qualquer produto através do dropshipping, loja online, é, através da internet, você está colaborando para esse mercado. Então, o que você tem que fazer a partir desse ano é garantir a sua fatia, a sua fatia né, é, desse mercado. Então, para isso, você tem que se, sempre correr atrás. Por isso, eu sugiro que você veja eu, o, o, o vídeo que eu falei no início desse vídeo agora. Eu vou deixar um card aqui em cima sobre se vale a pena é ingressar no dropshipping a partir desse ano vou deixar o card aqui é só acessar então vamos lá para você saber é, haverá cerca de 2,14 bilhões de compradores so, somente nesse ano de 2021 nesse mercado então é um mercado muito grande é um mercado em constante expansão mas daí você me pergunta, e se, e se, esse, e se esse mercado é, se, é ficar saturado no, nos próximos anos? Não, isso não acontece, porque à medida que a tecnologia é ingressada ali no dia a dia das pessoas, esse mercado também, também cresce, à medida que cada, que cada pessoa, cada pessoa é, compra um smartphone, um computador, tem acesso à internet, é, esse mercado também está crescendo, esse mercado cada vez mais vai chegar na mão desses desses possíveis né, possíveis é, consumidores possíveis clientes então esse mercado não vai ficar super aquecido o que você tem que fazer como eu já falei antes para você não ficar para trás para você não perder é, não perder para os seus concorrentes para você não ficar para trás é, que a é questão da tecnologia e tecnologia é questão de informação o que vale que vale ano passado não vale não vale esse ano você tem que alinhar gerar confiança ali no seu cliente e assim você vai conseguir vender um pouco mais vamos lá você como dono, dono de loja você tem que pensar no, no seu cliente você tem que pensar ali no na experiência do seu, do seu usuário né, na, na sua loja então é para resumir você tem você tem né, apenas 15 segundos o seu cliente decidir se quer comprar ou não o seu produto mas como assim 15 segundos se o seu cliente, vamos, eu, vou, eu vou só citar um exemplo. Se você entra numa loja e ela demora mais de 5 segundos para poder carregar aquela página, aquela página do produto, alguma imagem, alguma oferta, o seu cliente, ele desiste, ele perde o um interesse. Então, sempre fica atento né, a essas métricas, ao tempo de carregamento do seu site, da sua loja, da página do seu produto, porque isso daí faz muita diferença ali no seu processo de vendas, no seu processo ali de, confi de, de confiança ali no seu cliente. Se passar de 15 segundos, obviamente seu cliente vai querer comprar no seu concorrente, onde o site ou a loja é, está cada vez mais rápida, entendeu? Se passar de 5, 10, de a não ser que a oferta é muito boa e o cliente espera um minuto para poder carregar. Mas se não, ele vai, obviamente, né? Não vai ter como ele vai querer comprar no seu concorrente. Então sempre fica atento ali ao tempo de carregamento. Ali nas suas páginas, tal tá? sempre dê um sempre dê uma valorizada ali na sua loja, porque isso daí facilita mais a experiência do seu cliente e assim você vai conseguir realizar mais alguma venda. Vamos lá, essa que eu vou falar agora é muito importante para quem quer ingressar nesse para quem quer ingressar nesse mercado é muito importante é muito importante além das descrições dos seus produtos né você vai colocar ali na página do seu produto ah, do seu produto as descrições é, desse produto que se, que você quer vender mas também você tem que colocar ali é, as análises dos seus clientes, dos seus compradores passados. Porque isso daí, a maioria dos clientes, né? Cerca de 80% dos, dos novos clientes, eles vão ali ver as perguntas, o que os, os outros clientes acharam do produto antes de efetuar a compra. Então, se você ter é, várias, várias é, análises, várias é, reviews, alguma coisa, se algum, comentários positivos sobre o produto, obviamente, outros, outras pessoas, né? que vão chegar na página do seu produto, vão efetuar a compra. Elas vão ver ali, vão ver que várias pessoas gostaram do produto, né? Vão ver que esse produto resolveu ali coisas do dia a dia e também é, tem a questão do impulso. Essas novas clientes que vão chegar na sua página, eles também vão querer comprar esse produto. Então sempre tenha, né? Sempre fique atento ali, sempre busque maneiras, né? De de, de seus clientes, seus compradores e voltar né, na sua página do seu produto e deixar uma avaliação e deixar aquela avaliação positiva ou negativa, e isso, isso daí né, vai é, gerar mais com, confiança nos seus próximos clientes e assim você vai conseguir vender mais, vamos lá. Essa última que eu quero te passar é a clássica, a clássica das clássicas. É que eu quero falar para você sempre oferecer frete grátis em todos os seus produtos. Vamos supor, eu quero citar um exemplo. Se um produto custa R$ reais e o frete 5 reais e eu tenho outro produto que custa 50 reais e frete grátis, qual, qual, qual o cliente, quando chega na sua loja, na página da sua loja ali, ele vai preferir comprar? Obviamente, ele vai querer comprar o de R$50, ou o de R$ reais ele não vai nem querer saber por conta do frete. Agora se você é, fazer planejar, né? planejar ali seu, sua, seu preço, né? sua precificação ali certinha e conseguir embutir ali o preço do, do frete ali no seu produto e, mas o cliente, né? o cliente vai chegar e não vai saber disso daí, portanto sempre coloque é, frete grátis em todos os seus produtos, porque isso daí o cliente, né? ele vai pagar ali, já sabe que o frete é grátis, ele não vai no, na, no, subconsciente, né? no subconsciente do, do, do cliente para ele o produto está saindo com frete grátis. Então, sempre deixe ali na sua loja todos os produtos com frete grátis. Não tire o frete, não, não dê frete. Sempre coloque o frete grátis ali na loja. Por trás, ali com seu fornecedor, você pode acordar é, alguma diferença ali. Mas o preço final, sempre coloque com frete grátis para o seu cliente. É isso aí. Se você gostou desse, desse, desse vídeo com essas dicas, com essas métricas essas estatísticas se você gostou é, deixa o like aí no vídeo aí eu vou deixar aqui os dois links dessas pesquisas que eu falei sobre os 6,2 trilhões de dólares até 2027 e os 2,14 bilhões de clientes só em agora nesse ano em 2021 se você quiser dar uma olhada eu vou deixar o link aqui embaixo que daí você vai ter detalhes né é, aí sobre sobre esse mercado né que você quer ingressar a partir desse momento, a partir desse ano. Mas é isso aí. Obrigado por assistir. Tamo junto!